gravar mais perto que o celular não pega longe a, bater, a câmera coisa dele é fraquinho fica um metro metro e meio de mim aqui ela já cruzou porque tá em cima do veio ah, agora nós vamos dar uma demonstração que agora eu preciso gravar meio certo aqui nós riscamos um quadrado esse quadrado aqui eu vou tornar a fazer aqui de novo para o pessoal perceber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 vai ficar difícil, vai ficar difícil porque você vai sair andando sem rumo, então eu vou passar aqui para o nosso amigo Edson que gravar é aqui gravar, e, vou mostrar aqui um pouco da paisagem aqui, então agora o Edson que vai gravar e eu vou dar a demonstração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 que ainda faltam umas coisinhas para terminar nele. Falta ainda colocar umas coisinhas. E até o próximo vídeo.